Olá clientes e amigos da Loja Fácil Hosting Neste tutorial nós vamos estar ensinando Como realizar a alteração de senha tá, De usuário Do site de compras coletivas tá? Aqui na área administrativa Basta você entrar aqui com o seu login e senha Que já foi informado aí no seu e-mail tá? Agora basta clicar aqui ó, em usuários você identifica aqui o e-mail e o usuário que você deseja alterar tá? a gente vai alterar esse daqui ó tá ok clique aqui ó editar agora basta você entrar aqui com a sua nova senha tá vamos botar aqui ó, um dois 3, 4, 5, 6. caso deseje pode realizar as outras alterações preencher os, os dados aí tá feito só clicar aqui ó em salvar tá ok vamos fazer um teste aqui agora vamos sair do site vamos entrar com o nosso novo sua no, no, nossa nova senha 1 2 3 4 5 6 pronto Tá? Já foi feita a alteração de senha, você pode aí administrar seu site normalmente, tá bom? Com a, com a sua nova senha, tá bom queridos? Um grande abraço para todos, qualquer dúvida basta entrar na área de clientes, abrir um ticket, tá bom? Que nós vamos dar um retorno aí para você o mais breve possível. Um abraço a todos, até mais!